Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso passando por aqui. E eu tô com um convidado super especial. O Alex da Metal. Ele fabrica máquina. Você acredita nisso? Pois é. Sabe as máquinas que fazem esse perfil de aço que a gente tem aqui ao redor? Ele fabrica essas máquinas. Ele faz máquina pra perfil de Steel Frame, de Drywall, de Steel Back, né? O que tudo. faz de máquina que você faz? Tudo que tá relacionado à construção civil. Tudo, tudo. É da construção civil? Tudo. A gente atende outras áreas também, é. rodoviário, temos a Randon, atendemos até a CSN. Mas o nosso forte hoje é o Steel Frame e o drywall. Tá é mesmo, da é? Está vendendo muito? Ah, vender é complicado, né? mas tá, tá muita indo manutenção, Muita manutenção, muita peça, é. faz parte, né? Mas vai indo bem. E você vai sabe o é o mais bem. legal da gente ter ele aqui? É que ele é prova viva de que o mercado está crescendo, né? Exato. Senão você não tinha que ler isso. Exato. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. E há quanto tempo a gente comprou uma máquina com você? A primeira máquina? 9, 10 anos, né? Já tem, tem isso aí. Já tem uns 10 anos. Foi a primeira, né? Na verdade, lá com vocês nós temos, eu acho que é 11 máquinas ou 14... 11 máquinas. 11 máquinas. Nem eu tinha esse número, gente. É ou que é muita mais. máquina Ou mais, mistura, porque né? nós andamos desligando algumas. Mas é, é isso ah, é? aí, são 11 máquinas. E você vê muita gente comprando máquina para entrar no mercado, como é que tá isso? Tem muita procura, mas acreditar que nem a Jeep Steel, o Josélio, vocês acreditam, é, é mais vocês mesmo. É. Muitos querem entrar, se aventura, começa e para, mas perma, permanecer e ficar querendo a Jeep Steel, o grupo tá, é vocês. Tiro o chapéu e admiro muito o trabalho do José. É, mas não é né? pra já que não, para contar de você também, da máquina, não, eu máquina, gosto de elogio, né, é, eu não gosto de elogio. As máquinas vai bem, mas... <risos> as... Mas que há é muito tempo, né, Alex? É. Alex, você tinha tinha abrir cabelo branco? É, agora tem um monte. Não <risos> tinha nem filho ainda, eu tenho dois. <risos> é verdade, é. ó. Mas é isso daí, eu acho que a caminhada do steel frame e do drywall, eu... Vendo. Você tem intenção nisso? Você fez uma máquina de show premium também Muito. agora? Não, fizemos, fizemos bastante já, mas agora nós mudamos o conceito e trouxemos um, um conceito mais próximo do que seria uma máquina americana, né? Aquela de CNC, né? É. Nós trouxemos mais esse conselho. você fez ela toda aqui no Brasil mesmo? Toda aqui, toda na empresa Olha nossa. Olha só que legal, gente. A tecnologia toda nossa. Pessoal que acho que não é só coisa de gringo, não. A gente tem tá aqui no Brasil também, o pessoal desenvolvendo o maquinário, tecnologia, pra gente conseguir evoluir no mercado, né? Exato. Fundamental. Vou, eu vou passar o, o link pra Helena, daí ela coloca no site aí pra vocês no futuro é dar uma olhada. Mas, Mas não entra não que você é. fica apaixonado e quer comprar tudo, tá? Eu sou <risos> de falar isso. É verdade, é verdade. <risos> Mas é isso daí gente, a caminhada do drywall e steel frame, eu vejo que só estava tá, é, gatinhando, agora ela está levantando e tem muitos anos pela frente ainda, Nós vamos ver muitas gerações vivendo disso daí. Essa é a nossa visão, visão lá da nossa empresa. E a empresa é Limeira, interior, interior de São Paulo. Lá que é interior. Lá no interior. O é. que, que você acha que o pessoal do interior acredita nas tecnologias, não acredita? Porque tem muita gente falando, ah, eu sou do interior e aqui é muito mais difícil, você acha que isso é válido? Na verdade, no interior tem um mito, né, que o pessoal tem, quer, quer sentir, ou alvenaria e tudo mais. Mas é esse mito que nós vamos ter que quebrar, eu, a Helena, o Zélio, é nós que temos que quebrar as novas gerações, temos que mostrar que não é, que não é na alvenaria mais, que evoluiu, né? Essa, essa é uma visão que nós temos já há algum tempo, e eu vim hoje aqui para conversar com o Josélio. A gente tentar ver alguma coisa de estar tá levando alguma casa, mostruário lá para a cidade. É mesmo? Exato, nós temos terrenos, temos locais estratégicos na cidade para a gente consegue levar o nome de vocês para lá Mulher. porque se vocês forem para lá e conseguirem vender ótimo, ótimo né não é a ideia de maquinário é tá, tá, tá junto mas distinto da realidade de vocês uhum. mas a indústria precisa de máquina né Sim. <risos> Senão não é indústria. Não é indústria. mas nós estamos com a ideia de, de tentar levar assim junto com vocês levar um mostruário para lá aí viu galera? Vocês estão curiosos, próximas casas de gente Limeira, será que sai? Então, gente, agradecer ao Alex aqui que veio visitar a gente eu, Alex. E que é um cara super esperto, entende tudo claro. de máquina, tecnologia, tudo que vocês possam imaginar, e é esse cara está fazendo, tá? Obrigado ele é pela ajuda. E ele é prova viva que o mercado está crescendo tá e é tá saudável, crescendo. né? Exato, saudável e vem evoluindo, né? E tá evoluindo. Está evoluindo. Só que o que nós precisamos no Brasil, que eu enxergo, é mais estudo. As pessoas não estudam. Não estudam, né? né? Eu falo então, isso aí, o que, então que eu acontece? Falo. É, a pessoa pega, vai lá e compra 10, 15. 10 e 30 e 4 que acha que conseguiu fazer um negócio e não faz dentro das normas que eu vejo que a Jeep Steel trabalha exatamente dentro da norma o aço normatizado, a, a forma de montagem, é tudo normatizado então se você quer fazer uma casa não vá se aventurar a fazer com quem nunca fez ou vai ser a primeira casa pega aqui o, o contato deles, entre em contato com eles Pode fazer de olho fechado, mas assina embaixo. Mas não se aventure a fazer com qualquer um, para não chegar lá na frente e falar Puxa vida, a casa de frame não presta. eu essa é uma dica. Show! Ficou com a dica, viu? É. É muito bacana. Né? Então, Pode. galera, grandes beijos, curta, se inscreva, tem dúvida sobre máquina e acho que eu tô te enrolando aqui, que o Alex é meio mentirinha. Não, cara, deixa o comentário aqui embaixo. Tá com dúvidas como é que funciona? Olha só, ele vai ter é uniformizado, que bonito. Deixa o comentário aqui embaixo. Se eu não souber responder, eu passo para ele ele responde. É muito importante. E se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever para saber todas as novidades e sobre a tecnologia do Steel frame. Beijinhos, tchau, tchau. Boa tarde a todos e boa noite.